Isso aqui é academia, meu irmão junta latinha, e eu tô aqui ensinando ele como, como massagem latinha. Isso aqui é um sorquete de pilaterra, né? O, esse aqui é quase 3 centímetros de espessura, o legal é que seja de 1 centímetro, para ficar um pouco bem mais leve. O meu irmão junta a latinha e eu ensino para ele como é que fazia, né? Bom, quero deixar bem claro que a gente não consome bebida alcoólica. Apenas meu irmão junto as latinhas e ele estava aqui amassando com a marreta e eu fiz uma demonstração. É lógico, o sorquete é um pouco pesado, mas não precisa fazer tão rápido. Você pode amassar uma lentamente e amassando as outras. Eu fiz rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Mas ficou legal. Ó, gente. Tô aqui na casa da minha mãe. E essas flores aqui, ela que planta. Olha só que bacana. Aqui, olha. Olha que maravilha, gente. Olha, aqui, olha que maravilha aí, ó. A borboleta aqui, ó. Então, um forte abraço. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.